Eu sou a Luciana Santos, estou falando com você a partir da Dianete que sai em aqui do Tatuapé E vou falar hoje sobre o curso para o melhoramento da vida que é o Superando os altos e baixos Toda sexta-feira, numa série ilimitada, estamos falando desses treinamentos Esse superando os altos e baixos na vida é um curso que todas as pessoas do planeta deveriam fazer Como eu falei no anterior sobre a personalidade social, que se você não viu o vídeo, veja É muito importante você detectar para que você possa florescer e prosperar, imagina, não importa se nos é um negócios, o é um casamento, com é um seus filhos, quem é que tem um filho, cria e não quer ver feliz e com sucesso no futuro? O que impediria isso? Bom, a personalidade social pode impedir tranquilamente isso. Mas enfim, o ponto e o assunto de hoje vai ser outra coisa relacionada ao curso Superando os Atos Baixos na Vida, que é como escolher os seus amigos. Inclusive, esse é o texto. Aqui na página 137. Como você detectar se a amizade vale ou não a pena? Como você perceber? Hum, será que essa pessoa é meu amigo? Será que vai é um bom sócio? Será que vai ser um bom marido? Será que vai ser uma boa esposa? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Tem uma dica super simples. Muito bacana. E tá aqui nesse texto. Como escolher os seus amigos. Olha tem uma forma de você perceber muito fácil anota aí e lembre-se disso testa essa informação e veja a funcionalidade dela observa tá é... veja o que a pessoa pensa da ajuda é isso mesmo veja o que a pessoa pensa da ajuda conversa com a pessoa sobre ajuda olha o que tá escrito aqui ó algumas pessoas pensam que ajuda não é possível imagina falando para você gente ajuda é impossível ninguém ajuda nesse mundo. O que estou eu fazendo aqui? Tudo nesse mundo, se você olhar à volta, de alguma forma ajuda. Se você observar as paredes, está te ajudando, está te protegendo do frio. O tempo está ajudando em relação à plantação, em relação ao clima para certas pessoas. Todo mundo, de alguma forma, ajuda. O padeiro está ajudando. Imagina se todos os padeiros param. Não existe mais pão na terra, não existe mais uma padaria. De alguma forma, aquilo ajuda. De alguma forma, ajuda. Entende? Então as pessoas estão ali trabalhando no mercado, elas estão trabalhando no açô, elas estão trabalhando como um advogado, como um médico, como um gari, como que for. Todas as pessoas têm a sua função de alguma forma ajuda para a ordem no planeta, no bairro, na casa de alguma maneira. Então se você tem um amigo que acha que ajuda não é possível, observe essa amizade. Aqui diz assim, ó, algumas pessoas pensam que ajuda não é possível... Evite-as. Algumas pessoas pensam que ajuda é sempre um esforço para atrair. Só porque uma pessoa usou ajuda para atrair, não quer dizer que todas as pessoas vão fazer a mesma coisa. Mas se você está se sentindo amedrontado por causa da ajuda, não confia mais nisso, por causa de traições anteriores, faça uma terapia de dianética para você resolver isso, porque isso é um trauma. Existem pessoas que ainda ajudam e tem muita gente que faz isso. Então, se alguém usou ajuda para atrair essa pessoa, é uma criminosa. Então, não confunda essa pessoa com a palavra ajuda. Uma outra, que fala, uma outra coisa que fala aqui, algumas pessoas não conseguem ajudar. Conseguem apenas ferir e destruir. Entende? Então, basicamente, esse é o recado do vídeo de hoje. Como detectar um amigo? Veja o que ele ou que ela pensa da ajuda. Se ele acha que a ajuda é impossível... Toma cuidado com essa pessoa. Essa é uma mensagem aqui desse texto. Como escolher seus amigos do curso superando os altos e baixos na vida. Toda sexta-feira eu estou apresentando os cursos que tem aqui para o melhoramento da vida. Então sempre tem pequenas dicas, desfrute disso. Mas o curso tem muita informação, pode se inscrever. O nosso WhatsApp é 11 294 4214 para você obter mais informações, formas de pagamento. E outra coisa, estamos nas redes sociais, é só você acessar www.dianeticadobrasil.com.br barra bio, você vai encontrar a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Telegram, tá bom? E até o próximo vídeo, tá?